Cavaleiros, estamos aqui no Jogando com o Mendigo. Aqui é a parte 5, né? Do. Estamos jogando o máximo Ghost to Glory. É, é, estamos, já passamos de duas fases do. Droga. Do mundo do gelo. Faltam duas. E eu vou fazer. Eu tô dividindo agora, né? Os vídeos, porque tá ficando muito grande. Vou dividir agora sim. Então só vamos. Eu devia ter feito uma coisa no, no outro vídeo. Eu devia ter mostrado que tem uma armadura que sempre tem ali. Tipo, antes de você ir para toda fase, você pegar, né? Se você não tiver, eu já tava com a armadura cheia. Por enquanto, tá lá. Esse esqueletinho ele tem essa habilidade. Eu não, não, não falei ainda mais, mas, olha. Ele tem essa safadeza de poder cortar E para suas costas. A armadura tá bem aqui. Ela tá num Num baú hum. escondido, um baú secreto tava com a armadura cheia, não quis vir, mas toda vez que você não tiver, você pode vir e pegar, que ela tá sempre aí. Vamos pra mais uma fase. E quem tiver na ordem, eu tô dando a volta assim, vai ser aquela. Quebrou o pilar com, com esse ataque da inestrutibilidade, viu o que acontece. Vai chegar com 20 segundos sobrando, hein. Tá o todinho. Fase 15. Aqui vai ter o quê? Um escudo de prata. Eu já tem o meu. Que é isso, amigo? Mas depois eu vou soltar. Deixa eu ver se eu vou pôr. Não vou nem poder usar isso aqui direito, porque não. Aqui você tem que Eu, eu falei que esses negócios afundam, que esses icebergs que você fica em cima eles afundam. Tem que ser na pressa. Você falou que aqui tem dois caminhos, eu, dela, eu vou lembrando dela agora. Você pode ir por dois caminhos, você pode ir aqui por baixo, né? Que é o caminho errado, mas tem coisa pra pegar, pelo que eu tô vendo ali. Moeda. O jeito certo é você ir por cima que da primeira vez eu nem vi. O jeito certo é o que você não vê de o que você não vê de primeira mão. Ali embaixo tem um elemento naquele baú ali. Eu vou tentando dizer o que, né? Pode ser que você precise. Eu não estou precisando não, mas o elemento é um fogo então, né? Ele eu tô... eu do outro vídeo que eu não confio, mais o elemento fogo que... estado é veras vacilando. Igual o escudo também. Mas ele tem um dele aí defendendo meu escudo acaba quebrando. Tô tendo que pegar o dinheiro de pé agora. Estou muito triste com isso. Mas vamos ver se isso aqui foi um mímico. Olha lá. Mostra aí, tá vendo? ó. É melhor do que ir pegar dinheiro, não é o cara empurrar o meme com é o safado? Dá pra empurrar qualquer bicho, cara. Tira a defesa, rapaz, ó. Não, eu quero ir naquele outro cara, velho. É muito melhor do que empurrar dinheiro, cara. Do que empurrar, não. Do que sugar dinheiro. Empurrar os inimigos, né? Quebrar a defesa de inimigo, empurrar inimigo. Empurra até chefe, cara. Esse escudo é uma beleza. Eu pego essa armadura bem aqui E eu saio na pressa Isso é um pé grande aí que eu não vou nem ligar pra ele É assim que eu pego essa armadura eu acabo com ele O ruim é esse gelo aqui, cara Esse gelo que faz você deslizar Tem a neve e tem o gelo, né? A neve você pode andar de boa É chata, cara. Desativar minha pressa aqui. Você vai ter que ir pra lá. Você vai pulando agora. E olha só o jeito, né? O negócio aqui é você não, não ter muita pressa pra ir pra o, o, o destino, que é aquele checkpoint ali. Tá vendo? O jeito que eu tô aqui, o cara tá na pressa, vai querer pular. Tem que ser quando você tá bem do ladinho, cara. Ponto, bem aqui. Tá vendo? Ó, quando você tiver certeza do pulo, você faz, cara. Não se apressa não que eu já morri muito aqui, velho até empurrar a espada aqui, enfiar, como era o nome da habilidade cara que eu esqueci a é penetrar, é penetrar o checkpoint, não é qualquer jogo que tem isso. Põe do chão cara, tá vendo como o jogo é safado? O cara põe do chão. Eu acho que ele gira o jogo, cara. Eu, eu, eu não mostrei isso ainda até agora, mas tinha isso nas primeiras fases do jogo, cara, é a moeda de aposta, né? A, a moeda, quer dizer, é um mistério e, e, o, o que é o item e, e você tem que pagar 150 pra descobrir tipo, Qualquer item que tá, que tá à venda no jogo Você pode pegar aí, né? Mas como a maioria dos itens é ruim E é 150, é muito caro Eu não ligo muito pra isso aí Mas você pode ter uma coisa boa, tipo uma cueca a, a melhor coisa que eu tirei disso aí Eu não posso falar ainda Que é item que vem lá pra frente não quero falar dos itens que ainda vai ter, né? Pra não estragar a surpresa de quando você pode pegar Mas isso aí pode dar Na primeira fase que eu já peguei Põe um item bom, cara, coisa que você pega nas últimas fases. Eu tô pelando muito com essa habilidade, cara. Aproveitar né, que o jogo já me bateu tanto que tá na hora de eu bater um pouquinho cara. Olha só, essa planta que eu não poder falar sobre ela ainda, essa planta é assim que ela abrir, ela congela, tá entendendo você? Ela é meio que eu não tive a oportunidade de, de enfrentar ela direito. E a bicha é só foda. Esse cara bugou, né? Era pra ele estar assim, ó. Dá pra você ir lá por cima, mas você só pega uma chave. É o caminho errado, né? Você tá na cabeça de que o caminho certo da fase é sempre indo por cima? Dessa vez não vai ser, não. Dessa vez você vai aqui direto. Bem rápido, porque esses icebergs afundam de. Nossa! Eu acho que eu acho, né? tá dizendo eu acho, não. É por cima. Deixa eu me garantir, eu não estou muito pouco confiante, mas né? Cara, eu tomei uma porrada do bicho para poder pegar cinco moedas. Eu peguei três, que as moedas caíram, na verdade. O, o gelo, eu não vi. É então, uma escadinha, era um, um batente, uma coisa. Era um, um, um gelo mais acima que tem que pular. Eu não vi, cara. Vou de cair daqui. O final da fase já é bem ali, ó. Mas é um pulo meio chato de fazer. O cara dá a volta sem assim, saber que é pra ir, ó. Aí dá a volta. Então, essa fase é meio complicada quando você não sabe pra onde é que é pra ir. Aí. Aí, achei o final e eu não sei o que eu faço agora, porque vai estar tá cheio de inimigo ali. Eu não sei o que tem ali. Ah, o final é aqui, então é pra cá que eu quero ir. SAI! Droga, cara! <risos> Gipposcera de esqueleto só foda. Aqui, eu quero, quero aquela armadura, porque eu vou apelar de novo. Apelão! E... Tem um monte de apelação agora. O bom de você ir joga, Quando você sabe jogar, né? Você ganha muita coisa. Se eu não fosse dar o Doom Strike aqui, era isso aqui, então né? Uma apelação ou outra. Já. Mas já tá tão fácil... Habilidade nova? Ah não, aquela que expande o, o círculo de onda, né? Vamos embora, não tem mais nada pra mim aqui, não. Eu acho que eu tô jogando errado, cara, era pra estar tá, né, sem minhas apelação, né? Porque o cara... Pô, é habilidade que eu ganhei, eu vou usar, não tem essa, não. Não tem essa, você também devia ter pego, se você tiver seguindo o meu guia-risca, é a habilidade que você vai ter também. Você agora é bom no Maximus também, porque você está seguindo jogando com o Mendigo. Espero que essa dica esteja ajudando pelo menos uma pessoa aí, hein? Tá. Foi coisa que eu aprendi no sogra, Grande, que eu joguei um bocado para poder morrer. Eu não sabia nem metade dessas coisas quando eu ia jogando a primeira vez, então, né. Louco! Ó, foi um Como é que esse cara não caiu, velho? A partir de agora a luta com as caveiras estão tão muito de boa... Pronto, aqui é o teleporte. O teleporte e a parada de salvamento, né? Se quiser salvar ou voltar para pegar coisa. E como eu ia dizer, a partir de agora a luta com as caveiras tá muito de boa por causa do escudo da tempestade, cara. Você, uma vez isso aqui qualquer outra porrada que ela vai ficar sem defesa, assim que ela tomar o vento ela vai ficar tonta. Aí você dá isso aqui, dá uma de triângulo e... e empala o bicho. Com sorte, só três porrada, né? Ele só tá vindo das ma mais difíceis de enfrentar agora. menos que vinha de duas. Vinha de dez. Não fia nada. Vem é, cá. aí, meu rapaz. Eu tô lembrando é onde eu te Cadê? Outro bicho, cara. Ali, aquela mesmo. Acabou sendo a mais difícil. Deixei por último, quer ver? Aqui no Ball Run. Pra não confundir com o Steel Ball Run. Aqui, se você não tiver o escudo da tempestade, você tá dizendo, Ah, o medigo tá pelando aí com o escudo que a gente não tem como pegar. Pegou na sorte. Tem ele bem aqui. Ele é garantido de você tirar ele bem aqui. Tanto que quando eu comecei a jogar no, nesse mundo aqui, que ele tava me dando muito trabalho, né? Não sabia a ordem das coisas, eu... Eu descobri que pega bem aqui, tem sempre ele aqui, eu não vou pegar de novo, mas é garantido, você usa a chave aqui, pega, vai ter sempre ele. Aí você pode ser é apelão também, a sua hora chegou. Coloca ele na... Ah! Não, habilidades! Droga. Ainda bem que eu tenho meu escudinho travado aqui, vamos lá agora, sem apelação, hein? Então, o cara deixa as habilidades certas travadas, não tem onda Cara, que nem espada gigante vai fazer falta. Pensando no namoro com aquela espada. Nem, nem ela eu tô usando o maior escudo agora. Poxa! Oh, Vou coger, cara. Eu joguei sem morrer praticamente aqui. Agora... Ah, porque eu tô vendo agora o defeito, cara. Esses, esses icebergs não são icebergs normal. Eles têm são o que faz você como é deslizar, cara. Não são os de neve. Vai ser a fase mais difícil, meu. Já morri duas vezes nem né? começou e é um monte de pulo desse, né? das neves. Ele não é o pé grande. Hein? É a mesma coisa. O pé grande é outra coisa. As fotos que são parecidas, eu fico atrás de baú e vai acabar nem tendo aqui. Embora agora que aquele cara me viu se usar o ataque, mas você usar o meu. Olha lá. Deixa eu voltar aqui, eu tô deixando correr para trás. Primeiro eu mato os inimigos e depois eu volto para pegar as coisas. Que escuta, eu fico com medo, cara. Esse jogo tá me deixando traumatizado. E vai ter uma armadura aqui também, quer ver? É uma de graça em uma paga. É uma que a gente tá com a habilidade de ter a, o HP maior, né? Veja só. Deixa ali que eu não vou pegar, besteira. Eu tô com o um item. Aí tem um moleque de neve. Eu, eu senti a falta do bicho, mas já passei por aí. Aqui vai ter uma cueca, quer ver? Um o vento não funciona com esse bicho pra você ver, cara. Como o cara é chato. É pra ter uma cueca aqui, hein? Cadê, cadê minha cueca? Tô com quinhentão é aqui e eu ia comprar agora, hein? De nada. Salvei aqui porque lá vem coisa chata. Vou salvar nessa fase. Ela, ela toda, hein? eu já morri duas vezes no começo, cara. Mágica, recuperando um pouquinho. Eu esqueci de Quando você vê esse cara, você não faz o que eu fiz, que eu fiz uma burrice. Eu, eu defendi, mas era para você ter pulado e feito isso aqui, dado, dado a penetrada, porque assim que, que o chão tremer, ele sai rodando, né? Eu tenho que aprender a jogar para poder ensinar, cara. Eu fiz isso errado. Estou dando uns dicas boas de vez em quando aí, mas eu também tô aprendendo ainda. Aqui vai ter um baú, né? E vai ter uma armadura que não vai dar para eu usar. Ah, não vai dar pra usar porque eu perdi eu perdi minha habilidade, cara, droga. Perdi minha apelação. Vamos sem pressa, então, hein. Acertei sem pressa mesmo, porque aqui o cara tem que ir devagarinho pra não cair. E não confio em dar dois pulos, não, que eu já caí muito, muito assim. Porque eu já tô perto da beirada, eu vou dar dois pulos aí, cair, Pronto, tipo agora que eu dei a sorte. Hein? Pô, habilidade linda. Girador já foi. Eu deixo pra girar num penhasco que o cara cai. Sai daqui, cara. A cueca tá aí. Pô, a cueca dá ruim. Como assim dá ruim todas? Eu já falei de todas, hein. Monograma, qual é que com a Eina né? do coraçãozinho é mais bonita? Rapaz. com medo agora. O certo é você ir pra lá, mas eu quero ver o que tem ali. Deixa eu ir lá ver. Até um eu ver, tem esse cara tá beber, Não sai ele Quando eu esqueço das coisas, eu vou atrás de saber o que é, hein? Ah, vai ter um mago ali. Lembrei agora, não tem nada ali, não tem nada. Não se preocupe, que só tem um mago, é só safadeza. Você mata ele, e acabou. A dupla chata, cara. E junto com dois. Esse cara me empocou. Ainda bem. O cara da bomba protegido por um. Um boneco de neve, mas eu vou... Deixa eu deixar soltar uma bomba, pronto. Agora eu vou lá pra perto dele. certo agora, vai. Espera, o final da fase é pra cá, né? O final da fase é cannonball run, que é, é, é correndo do... das bolas de canhão, né? E, e vai começar agora, esse barco todinho vai começar a tirar coisa. E você tem que ir pulando. Eu não tenho uma dica boa, porque eu vou na sorte. Eu salvo bem ali, eu vou morrer, não tem nada não, né? Mas agora... Deixa eu... Antes disso vai ter uma vida ali, um daqueles pirata que solta bomba bem ali. Deixa eu fazer o seguinte. Que você, eu esqueci, cara. Tá bem rápido que ele vai soltar bomba. Sem ver, hein? Adeus. Miserável. Boa, rapaz. pulo do menor. Bomba, né, cara? O cara tomar. o esse carinho explodir e não fazer dano nos outros, cara. E não fazer dano nos outros, cara, né? Aí ah, ele já foi pra o essa briga. Né? Começou. Começou, cara. Ah! Até aqui, eu joguei bem, pelo visto, hein? Essa fase é que é meu defeito, cara. Eu burro muito nela e, tipo assim, não tem dica, porque, né? É pulo, pula é o cara se acostumar pra saber onde é que vai pular, se a câmera... Eu não tô dando desculpa na câmera, porque ela tá de boa até agora, né, mas... De vez em quando a câmera falha. Eu podia ter falhado agora para eu ter uma desculpa boa, mané. A câmera tá de boa. O negócio é não ir na pressa, mas essa parte, justamente, você tem que ter pressa. Fugindo sem ver, cara da bomba com um lado, pirata do outro, canhão em outro. Meu deus, começa daqui, pronto. Eles dão dois aí para um pouquinho. Aí eu começo a pular feito doido, porque não tem padrão, cara. Ó, o é canhão que deu dois agora tá dando só um, canhão que deu um tá dando três. Vai embora. Eu vou na sorte assim e eu não tenho nem dito para dar. Tá vendo? Eu sempre dou sorte, é só você ir rápido já tomei muito tiro. mentira que o cara dá sempre da sorte eu já tomei muito tiro e caí aí. Isso é um Mímico. Deixa eu conferir que eu tô com raiva de Mímico. Eu só empurro ele e pago qualquer coisa. Pô, não era não. Era uma armadura, caceta, velho. Ainda bem que eu vi o que era. Eu podia aprender a jogar. Isso aqui é um Mímico. Rapaz. Como é que o Mímico é secreto? Não é, cara. É que o que ia ser secreto aqui, mas que safadeza, o cara desvendar um baú secreto ia ainda ser um mímico. Nada a fazer é pra cá. Né? Eu acho que é aquele da direita, pronto. Aquele mar da direita é o final e é um bocado de coisa, mas eu quero conferir o que tem pra cá Que né? Esse pirata aqui. O charme que esse jogo tem é impressionante, cara. Eu, só, eu, eu nunca tinha visto esse cara olhando por lado, eu só vi olhando para cima, que eu matava bem rápido, mas é bem bonito o jeito que ele olha para cima e para lado. Pô, cadê o cara? Tem um grandão para cá, quer ver? só ele, hein? Peguei é a namoradinha dele. Eu vou abrir, porque eu não sei o que tem aí. Mara que seja um elemento, que a briga vai ser ali. Uma vida, né? Vamos pessoal que eu já perdi. Vez, hein? Pior que deu. <risos> Droga. Levanta, mandrião. Vamos ver o verdadeiro mandrião. Tem um Yeti. Cadê o Yeti? Tem um pirata, cara. É jeito muito bom de matar esse cara assim ali. Cadê ele? Ó. Você dá, dá escudada de longe, cara. para poder você se aproximar, para começar a bater. Antes dele fazer o avalanche, né? um que eu nunca tinha pensado em fazer. Vocês vão é o escudo, cara. Eu não pensei nisso. E pronto, né? Quatro fases passou. Depois das quatro fases é o chefe. Eu vou lutar com o chefe nesse vídeo também. Veja só que bonito. Novamente tem um carinha aguardando a ponte, né? chefe. Tipo assim, no, no, no cemitério, na perfaça, tem um carinha dando volta ali na ponte. Sem a ponte, ele tá lá dando volta de vista. Mas veja só, a ponte apareceu agora. Né? Vamos lá atrás da armadura, que eu falei que sempre tem. Pra provar que sempre tem, eu vou precisar chefe agora, né? O cara jogando bomba, esse lugar é um perigo, velho. Girar pra todo lado, tá louco, velho. Não é pra cá não, doidão. Vamos lembrar onde é. Não, e aí aí vai ter a fase. Cadê, velho, lugar? Cadê? É aqui. Não é aqui. Acabou perdendo minha armadura. Nunca deixar junto inimigo, cara, né? Mas não. É bem aqui, velho Isso mesmo hum. Veja só Agora vamos pro chefe no topado ah, do meu topado, hein, que eu morri e aí perdi as habilidades tudinha é que não precisa de, de, de mandiga nem nada. Vocês, com que, o com que você começa o jogo, já dá pra você matar todos os chefes do jogo, né? Que não é garantido você pegar habilidade nem nada. Eles tiveram que pensar nisso. É claro que a ruta vai ficar mais difícil, mas sempre dá. Vamos ver quem é o, o, o mandrião da vez. <risos> é o Capitão o Cadáver, Cadáver, não é o Capitão Caverna, né? O Capitão Cadáver é um fantasma pirata, hein? A única coisa... Ele tá amaldiçoado, né? A única coisa dele que, que é real é a perna de pau dele. É o que a gente vai usar pra poder lutar contra ele. Assim, você pode dar dano... Você pode bater no fantasma, mas não vai fazer dano. Só vai empurrar ele pra trás. E você vai ter que empurrar ele nesses bichinhos aqui, tá vendo? Esses drenos. Você vai ter que empurrar ele pra essas coisas. você bater nele assim... Aí ele te bate de volta, hein. Então, tá vendo? Aí ele vai empurrar pra trás e ele tem que cair no desse bicho. De onde ele faz isso aí, você pode bloquear. Mas eu prefiro tomar porrada, que o escudo já tá quebrando, hein? Ele não faz muita coisa. Ele não é um chefe muito difícil, né, mas... Difícil é, pra... é descobrir como é que mata. Porque, rapaz... Eu me lasquei para descobrir. Amiga, Pô, me diga, acabou de ensinar aí? parece tão fácil, cara. Então, não, não é só assim. Deixa eu conseguir empurrar ele para um brinno para poder dizer o que faz. Porque se você empurrar ele por de bater, não vai acontecer nada. Você tem que bater na perna de pau. Amiga, Pô, parece fácil ainda. Mas não, você tem que se abaixar e bater na perna de pau. Olha só. Aí faz dano, tá vendo? Tem que repetir isso até matar. E eu não usava o abaixado a primeira vez que eu fui zerando, cara. Eu achei que o jogo tinha bugado e o chefe não morria. Digo, não pode ser. Cara, indestrutível. Eu lembrei de, bater, eu lembrei de abaixar e bater, cara. Já, já tinha perdido cabelo por causa desse cara. Ah! Eu falei que isso do vento empurra, empurrava o chefe. Ele empurrou esse cara. Olha lá, tá vendo? Abaixou e bateu e não tem outro, né? Eu vou chegar aqui com o elemento do fogo pra ver quantas porra ele aguenta. Eu digo que vai ser só Luiz também. Chefe tem fraqueza. pode você fazer um de dano nele, esses deles vão começar a fechar e abrir, ó. Tá vendo? Ó, esse aqui tá fechado. Aí você tem que esperar. Pra não ficar fácil demais. Ó. é o terceiro chefe. Ah! Bora, o cara no ângulo certo, não pode sair batendo igual dois segundos, se a gente chegar perto ele vai ter daquela ancorada, né, é muito, é muito legal, não. Né? O ele do ângulo certo, porque é só a perna de pau que tem que estar tá no dreno, cara, é meio chato o cara pegar o, o certo. Não ia não, seu... Seu babaca! O escudo deixa seu luta um bocadinho mais forte, né. Oh, cara. O cara usa um âncora pra bater, por isso que ele veio tão devagar. O fantasma não podia. Não, não devia ter peso. Pronto. Só mais um. Minha, fique, fique bem aí. Aí, isso, seu... Mandrião. Uma coisa bem feita é que toda espadada que você dá vai deixando a perna dele mais lascada, né? também vendo, vai ficando só o restinho da perna de pau. único o que sobrou. Salvamos mais uma donzela. Essa é linda, cara. Acho que é a mais linda delas, olha só. Bem, porto, meu lord. Agora que aquele phantom been vanquished, eu posso give dar this. Mas o espaço, né, de de como é que eu digo, de de travar, de travar a habilidade. Eu já falei do beijo, já falei que o que você ganha, e é o seguinte, eu vou, eu não vou nem terminar essa parte aqui nesse vídeo, porque vai vai acontecer uma cutscene agora. Eu tenho certeza que acontece. Outra vez não aconteceu, mas assim que eu salvar o jogo, vai vai passar uma cutscene, sabe? E a bicha é meio grande, eu não quero perder o raciocínio pra poder explicar pra vocês e é melhor começar explicando no próximo vídeo. Já matei o chefe e coisa e tal, né? Aí, o, o, a gente continua na próxima parte, porque a gente já vai pra outro mundo e vai ter muita coisa pra explicar. eu vou deixar para o próximo vídeo, então, né? Me desculpem, cavalheiros. A gente tá com, vendo uma coisa muito bonita aqui. Matou o chefe, fez duas fases e... Fica pra próxima, me desculpem aí. Eu tenho que aprender a, me de... a terminar vídeo, cara. Eu sempre termino pedindo desculpa dez vezes, velho. Mas... É isso aí, me desculpem, até a próxima e hum.